É preciso falar sobre Max Verstappen. O piloto da Red Bull mudou a Fórmula 1 em diversos aspectos, e isso por si só já o coloca em um patamar muito especial. Quando estreou, tinha apenas 17 anos e seu início assustadoramente precoce forçou também uma série de mudanças nas regras. Acontece que o holandês sempre pareceu muito pronto para a maior das categorias do esporte a motor, meio como o super-homem que já nasceu super-homem. Tanto é verdade que ficou apenas um ano e meio na Toro Rosso antes de ser promovido e na primeira corrida com a equipe principal dos energéticos venceu. De lá pra cá encantou uma legião de fãs, surpreendendo a cada ano pela consistência e arrojo. Só que faltava a disputa do título, e é aqui que o verdadeiro Max se revela, para o bem e para o mal. É um deleite acompanhar sua pilotagem e as disputas que trava na pista. O holandês é duro e se recusa a deixar qualquer margem de manobra para o adversário. No caso deste ano, o heptacampeão Lewis Hamilton. Portanto, o jovem faz o que se espera de alguém que busca sua primeira taça. É uma postura de campeão, sem dúvida, e justifica a adoração dos torcedores e de quem acompanha o Mundial. Só que também é verdade que a briga pelo campeonato exige muito mais do que isso. E essa demanda que o título pede teve um capítulo importante no GP da Itália. Uma vez mais, Verstappen e Hamilton se encontraram em um embate roda-roda, e de novo acabou em acidente, desta vez tirando ambos da disputa. O fato é que o que aconteceu na volta 26 já vinha se desenhando desde a largada. Ainda na primeira volta, os dois chegaram juntos na freada da curva 4. Como sempre, Max endureceu enquanto Lewis atravessou a área de escape, perdendo posição para Lando Norris. Aqui é certo dizer também que Hamilton se colocou em uma posição difícil e que não faria a ultrapassagem. Mais à frente, o holandês se concentrou em perseguir o líder da corrida, Daniel Ricciardo, que assumira a ponta no apagar das ruas. Enquanto isso, o inglês da Mercedes tentava acompanhar o compatriota no outro carro da McLaren. A ultrapassagem, sim, veio pouco antes da visita aos boxes, que acabaria gerando todo o embrólio principal da corrida italiana. Acontece que a Red Bull chamou Max no giro 23. Só que a parada foi muito ruim e fez o líder do campeonato despencar no pelotão. Já a Mercedes decidiu aproveitar a posição de pista para dar a Lewis a chance de lutar pela vitória com Ricardo, que já havia visitado os boxes. Porém, o trabalho dos mecânicos foi mais lento que o habitual, acima dos 4 segundos, e isso fez com que, na saída dos pits, o heptacampeão encontrasse o rival de novo. Hamilton estava mais à frente, e tinha preferência na entrada da apertada curva 1, mas Max decidiu entrar junto com o inglês e o choque foi inevitável. O carro taurino ainda pegou a zebra e decolou, caindo em cima do Mercedes 44. Não fosse o halo, o carro tinha atingido a cabeça de Lewis. Era possível evitar o acidente? A resposta é sim. O piloto da Red Bull poderia ter feito como Lewis na primeira volta e passado reto, ou poderia ainda ter tirado o pé e preparado a ultrapassagem mais à frente. Preferiu o pior caminho. Era a tentativa desesperada de frear o rival. Após a batida, Verstappen culpou Hamilton, que por sua vez afirmou que o oponente sabia o que iria acontecer e não cedeu. O inglês tem razão. Esse era o momento de pensar com frieza. Mas acabou levantando pontos importantes sobre Max. 1. Um, inconscientemente, o incidente de Silverstone ainda incomoda. 2. Ainda é necessário certo amadurecimento. e 3. Será que Max agiria assim se estivesse atrás no campeonato? Também é sintomática a postura da Red Bull diante desse novo embate. Depois das queixas na Inglaterra, os chefes taurinos se apressaram em classificar o episódio como um incidente de corrida e não falaram em recorrer da decisão dos comissários, que julgaram Max culpado. Mas é da Mercedes que vem a praticar sobre o assunto. Andrew Schoen, o engenheiro de pista da equipe alemã, foi no ponto. Se você olhar para o fato de que mesmo Helmut Marko e Christian Horner não estavam tentando culpar Lewis, parece que eles sabem que Max estava errado. Entendemos que Lewis não fez absolutamente nada de errado e que Max é o principal culpado. Há algo a ser discutido também, o holandês jogou o carro ali porque foi tentador demais diante do cenário da prova, em que Hamilton poderia partir para uma briga pela vitória além do próprio campeonato. Se fosse uma curva de velocidade com a Copse, por exemplo, talvez o resultado tivesse sido bem grave. Ainda, se a todo momento que houver um confronto, a disputa resultar em acidente porque ninguém quer ceder, é possível que a enorme e espetacular briga pelo título desse ano acabe na mesa dos comissários. Então é um risco que Max assume agora. Às vezes, como na vida, é preciso recuar para ver a imagem maior.